Olá, eu sou a Renata Ferreira, economista, e te convido a saber um pouco mais sobre economia e educação financeira. Você já parou para pensar para que, que existe o governo? Vem cá que eu vou te mostrar um pouquinho as funções econômicas desse ator extremamente importante para as nossas vidas. Na economia, a gente tem dois agentes importantes. De um lado, as famílias, que são os indivíduos, e que oferecem para a gente recursos produtivos, como, por exemplo, o trabalho, e a gente tem, e consomem da sociedade né, os bens e serviços produzidos. Do outro lado, a gente tem as empresas que é, ofertam, que absorvem os recursos produtivos, sejam as matérias-primas, o trabalho das pessoas, e os transformam e devolvem para a sociedade os bens e os serviços. Com isso, a gente cria a, o giro, o fluxo circular da economia e por isso a economia acaba sendo simplificada na ciência que estuda a produção, a distribuição né, e o consumo dos alimentos e de bens e serviços em geral. Na hora que a gente começa a detalhar um pouco mais esse fluxo, a gente vai perceber que nós criamos mercados, o mercado de trabalho, o mercado do bem X, o mercado do bem Y, e é daí que surge, portanto, uma série de possibilidades para a gente é, estudar cada mercado e a partir daí surgem novas ciências, né, a teoria do consumidor, a teoria da firma, o marketing, uma série de outras possibilidades de estudo. Junto com isso, eu te pergunto, mas os mercados funcionam bem? Se a gente deixasse apenas as famílias e as empresas atuando num, no que a gente chama de uma economia de mercado sem nenhuma intervenção governamental, eles funcionariam bem? E a resposta é nem sempre, nem sempre os mercados funcionam tão bem e é por isso que em algumas situações é preciso que um outro ator participe destes mercados. Um bom exemplo né, para que a gente possa entender o papel do setor público, o papel governamental é, e econômico do governo é as três possibilidades que ele pode intervir. O primeiro é papel dele indicar como a sociedade deve estar organizada e como essa sociedade deve interagir com os mercados. Então, ele vai criar muitas, algumas regras para que os mercados funcionem bem. Um bom exemplo é que, por, é, é que uh, vamos supor que uma certa produção polua, né? ela, ela é altamente. acaba sendo. criando problemas ambientais. E nisso, a, o governo pode. Criar regras, criar uma série de leis e de situações para evitar que isso aconteça e para que puna, né, caso alguém não a respeite essas regras. A gente chama essa, esse efeito da poluição de externalidade, então cabe ao governo né, ajudar a identificar externalidades e buscar formas de minimizá-las, fazendo com que o causador, o gerador dessa externalidade, de alguma forma seja responsabilidade e evite que ela aconteça. O segundo o papel do governo é que ele evite falhas de mercado. Como assim? Quando a gente deixa consumidor e produtor livres no mercado, nem sempre eles vão ter o mesmo nível de conhecimento e de informação, e essa assimetria de informação pode gerar falhas. A variável que regula esses, o mercado acaba sendo o preço, então, o preço é resultado da interação entre a oferta e a demanda, entre consumidor e produtor, entre famílias e empresas, e ele é que vai definir uma das variáveis que determina as condições desse mercado. Um exemplo de que se deixar apenas com a oferta e com a demanda, o mercado pode gerar falhas, é a própria saúde. Né? A nossa estrutura de saúde atual vai fazer com que tenha muito mais gente procurando o serviço de saúde do que... O, do que ofertando do que oferecendo serviços de saúde. Se a gente deixar apenas é, pela por esses atores, o, a saúde seria ainda mais cara do que já é e excluiria uma parte da população de um serviço essencial. Então, é por isso que o governo precisa, de alguma forma, atuar no mercado de saúde, seja regulamentando, seja criando outras regras, seja produzindo saúde como o nosso governo, o governo brasileiro atua, ele oferece o serviço público de saúde. Então, a ideia é corrigir uma falha para que uma parte da população que não teria acesso a esse serviço nas condições de preço atual, possa ter acesso a esse mercado. E, por último, uma, uma outra função é que o governo, ele tem obrigação de mapear os principais problemas da sociedade e propor medidas para corrigi-lo. E esse propor, a forma como isso é realizado, é a política econômica. Então, a gente vai entender que ele acaba tendo que regulamentar, muitas vezes atuar, ser um produtor ou um consumidor desse mercado, e também o condutor da política econômica. Pensando nisso, a gente pode dividir as funções do setor público ou do governo né, com, em três grandes funções. A primeira delas é a função alocativa. O que, que é isso? É o governo participando daquela economia através do fornecimento de bens e serviços para a sociedade. Né? E aí, como que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso sendo o produtor, atuando como empresa, então ele, forne ele produz e fornece, como o exemplo que eu dei da saúde pública, né, como a educação e como uma série de serviços em que ele é o produtor, ele pode ser, é, um, ele transfere, ele consome e ele transfere para a gente, como por exemplo, uh, a, uh, remédio no posto. Ele compra o remédio da, da, dos fabricantes, da, dos grandes laboratórios e distribui para a população. Então, a relação dele com o laboratório, ele é consumidor e ele distribui para a sociedade. Não importa qual forma, né, isso é uma função alocativa. Então, todos os serviços e os bens públicos é o governo exercendo sua função alocativa. Também a função do governo, né, que nós chamamos de distributiva, é obrigação dele criar ajustamentos na economia para minimizar ou para reduzir a desigualdade social, ou seja, que ele crie mecanismos de melhorar a distribuição de renda. Então, a gente tem uma série de situações, a pandemia piorou muito o cenário da desigualdade, então é papel do governo ter programas e ter situações em que haja... Uh, a distribuição de renda como foco, isso pode acontecer com programas sociais, com programas de transferência de renda, como vários bolsas que a gente conhece, como ele poderia usar a própria tributação, de alguma forma ele tributa os mais abastados, para que com esse dinheiro ele também use a distribuição de renda, atendendo os menos favorecidos, isso faz parte das obrigações do governo. E por último, uma função é, após ele identificar os problemas, os maiores problemas nos agregados macroeconômicos, como a inflação, como o nível de emprego, como o próprio crescimento econômico, ele tem que minimizar os efeitos indesejados, ele tem que tentar buscar medidas para que ele corrija isso ou que ele vá mostrando caminhos para que a própria economia possa ir se se organizando. Então, toda a política econômica que a gente conhece é o governo exercendo sua função estabilizadora. E aí a gente tem medidas que acabam sendo duas ou três ao mesmo tempo. Né? Então, quando o governo faz uma política monetária, ele está exer exercendo sua função estabilizadora. Quando ele cria um programa social, ele está fazendo uma, uma função distributiva. Mas se ele decidir que esse, esse, essa distribuição de renda virá na forma dele por exemplo, distribuir cestas básicas é distributiva, mas ela também é alocativa, porque ele está fornecendo bens e serviços para alguém. Por que, que é muito importante a gente entender isso? Porque nós temos que entender por que cada, cada situação que o governo nos propõe, nós temos que entender o porquê, para que depois possamos discutir o como, né? Porque tem muitos como, né? Eu quero melhorar a saúde. Por quê? porque a população não está conseguindo ser atendida. Aí o como, a gente tem muitas possibilidades. Então, a primeira premissa da economia é a gente entender o porquê para a gente discutir os vários comos, e aí cada sociedade vai adotar um caminho diferente conforme o perfil da sua própria, da sua própria população. E como é que ao fazer isso acontecer, ao exercer as suas funções, é, ele pode... É, Usar que tipo de ferramenta? E a gente chama essas ferramentas de políticas. E, basicamente, a gente tem quatro grandes políticas que norteiam né, a condução do, do papel do governo, do ponto de vista econômico. A primeira é a política fiscal, que nada mais é do que a atuação governamental na política tributária, na arrecadação de impostos e nos seus gastos públicos. Né? E quando a gente junta os dois, a gente tem o um orçamento público e como conduzi-lo. Então, a política fiscal cuida da, da, da gestão dos gastos públicos e da gestão da arrecadação dos impostos. A política monetária, que é uma segunda política, ela cuida de, das, das ferramentas, dos mecanismos para aumentar ou não a liquidez da economia. Como assim? Para aumentar ou não o dinheiro em circulação. E aí, por isso é que cuida da quantidade de dinheiro que circula num país, das condições de crédito, macro condições do crédito e da taxa de juros. Isso são ferramentas de política monetária. E os seus efeitos né, afetam o consumo, a produção e, por isso, faz parte aí das conduções da política. A gente tem também a política de rendas, né, que é como serão as políticas uh, de Uh, salários, de preços, né? E aí por isso o governo vai ter algumas ferramentas que a gente chama de política de rendas. E a gente tem também a política cambial, porque faz parte das obrigações do governo manter a estabilidade. Da, da, nossa, da, nossa, da nossa moeda. Né? Ele tem que gerar emprego e renda, mas ele precisa que essa renda seja estável. Do ponto de vista interno, a estabilidade é a própria, o controle da inflação. Do ponto de vista externo, é ter medidas para que a nossa moeda né, desvalorize é, menos, não tenha tanta desvalorização em relação às demais. Quando ele faz esse olhar, a gente chama de política cambial e de criar condições para que efetuem os pagamentos, Que né? a gente tem estoque de moeda internacional para efetuar os pagamentos das importações e recebimentos das exportações. Essas são as ferramentas básicas que a gente tem e que o governo utiliza para poder uh, entender as suas funções. Mas cada uma delas merece um, um bate-papo à parte. Por isso, quer saber um pouquinho mais? Te convido para assistir a próxima aula. Encontro você lá, um grande abraço, segue a gente aqui no canal.